Ele passa com calma. Ah, logo, eu tô com calma, tio. Céu. ela vai atacar suco na minha cara, seu Loki. Ah, eu te pego, que sorte você tá aí do outro lado, hein. Rapaziada, o que que tá fazendo aqui? Olha aí, tio. Ah, tio, coração do Loki vai jantar. Que delícia. Ah, o cara tá tendo fome, hein, tio. Olha aí. Que Loki, tio. Ai, ah, meu Deus, não sai daqui antes que eu rebento ele. Beleza Rapaz, é pra cá, tio Oh, meu Deus do céu, deixa -de -de -de -de aquele lock ali Tá trancar de novo? Aham, tem outra porta aberta aqui Vamos continuar pra cá, tio Continua pra cá Rapaz, é, tá rolando os banheiros Nossa, aquele maluco vinha aqui, ele vai querer jantar nós com força, hein Você viu que o cara prepara Pera aí, barulhos, hein, barulhos Ô, meu, tem armário aberto Vamos trocar a bateria aqui O cabelo não tá com medo, não, gente, Tá cagão Beleza, ó, oh, tá rolando os um negócios no chão Tá rolando barulho, vamos sair daqui rapidão. O tipo, banheiro tá, tá bem sinistrinho. É mais cagão ainda. Ele salvou já, já salvou. Rapaziada, tá rolando uma neblina cabulosa. É Como é que Você é? Esta porta precisa Eu ser libertada do... das algemas. Sim. Beleza, rapaziada, o que acontece? A gente não tem que libertar o cara, tem que libertar a porta. <risos> Beleza. Rapaz, enquanto deve ter algum lock trazendo a, a chave, alguma coisa, tipo, A gente já pula a janela por aqui mesmo Essa porta não vai abrir Não. Ele já chega pulando a paradinha ali, tio, de peito <risos> Ele já mexe a camelinha. Vamos ver qual é que é, tio Pera aí, tio, pera aí Ei. Ô, oh, louco, é os janteiros Nossa, o janteiro, tio Nossa, ele quer jantar, mesmo. Né? <risos> vai tem como voltar aqui? Eu volto, tio, você é maluco? Fica no pique aí Tá maluco, tio? Você que eu vou aí? Tá muito a serra dele. Rapaziada, já estamos ligados aí, tio. A fralda dele cheia de sangue, maluco. Vem com uma serra dentro do nosso olho. Ah, meu, tem que brincar, assim. Eu vi o xiranha. Eu, eu. Vamos com calma. Olha aí, tio. Quer obturar nosso dente, motorzinho gigante. Rapaziada, ele vai ficar ali agora. Oh, louco, tio. Fundo de novo. Peraí, tio. e aí? Qual a fúria, moro, de três cavalos e téticos, moro? Rapaziada, é uma só e obtura nosso dente de bolar pra molar os dois juntos. <risos> Peraí, tio, vamos, vamos tomar um café aqui na moral, beleza? Você tá, tá arrancando o que aí, tio? Escreve aí que você tá arrancando o um comentário aí pro Caberninha saber. O Caberninha aqui tá comendo uns biscoitos melancos. É o quê? Biscoitinho bom, tio. Rapaz, se arruma uns cavacos diferentes, ó. <risos> vamos esperar mais um pouco, tio, vamos esperar. Tem que ver o estilo do cavaco Rapaziada, uh. a gente vai ter que passar pelo Loki, não tem como não Ele tá por aqui, tio, tem que ficar muito esperto Rapaziada, saímos do pique, então estamos longe do pique? Aqui vai ter bateria Rapaziada, tá rolando Fusca, aí, Oh, meu Deus, Fusca e Batman junto Olha o Fusca, tio! Ó, oh. tá lutando a serrinha dele? Olha lá, ele tá vindo, tipo, tá vindo Vai encerrar nosso dente com toda a força Peraí, <risos> vamos ficar aqui atrás da paradinha O que Tem onde esconder não? Rapaziada, ficar aqui atrás, tio, aí ele não pega Ó, ó, ele vai passar pra lá nossa, meu Deus Rapaziada, se ele pegar ele vai cortar nossos dentes no meio, tio Rapaziada, ele veio pra esquerda ou pra direita? Eu não sei O jogo, pelo amor de Deus, hein Sem segredos, hein, para com isso Rapaziada, vou passar por aqui Ó, vai lá ele procurando, tio nossa senhora de cueca que tudo mais Rapaziada, passamos com a camerinha na mão Agora a gente sai andando, tio Rapaziada, será que ele viu? Eu tô estudando o um passo, hein, tio? Nossa, ele se fusca, tio Oh, meu Deus do céu Ele achou! Eu tô calmo Ei. Ai, tá aberto Rapaziada, abre isso aqui, abre! Isso! Fecha, fecha! Esquece! <risos> de onde abrita um buraco aqui Eu já tô fazendo parkour lá fora sou idiota rapaziada quero ver quem pega nós no parkour tio olha aí tio olha o bolonfotes I want to help you como que você vai me ajudar tio você não consegue nem se ajudar é mesmo <risos> tá com coceira por que cara não traduziu tio sei lá o cara tá com coceira tio e da bundinha poxa o caberninho na coça o caverninha na coçadinha aqui <risos> Beleza, ele precisa de contar um segredo pra nós. Conta aí, tio. Olha aqui, é é, tio. Você... É aqui que a rapaziada cultiva aquela erva da pesada. Beleza, tava repetindo as mesmas coisas Loki. Beleza. Você é dali antes que eu vou dormir. Né? Tranquilão, rapaziada. Você viu que nós saiu correndo, tio. Ninguém pega nada pra cur não. Ó, oh, chavinha. Já pegamos a chavinha, tio. A chave da algema. Pera aí, tio. Tem alguém, tem alguém quebrando! Calmo! Oh, meu Deus! Pera aí, é truta? Oh, louco, tio. Ah, meu Deus do céu, como eu não vou ficar com medo, tio? Se chega com essa cara aí cheio de, de alicate na, e chave de fenda na boca. <risos> rapaziada, tô calminha, hein? Beleza, rapaziada, vou mandando, tio. Oh, meu Deus, chegar o janteirinho, tio. Aquele cara lá vem com os amolador para jantar nós. Vamos sair dessa sala aqui, tio. Ah, oh, meu Deus, o seu brioco está ensopado. Rapaz a gente só tem que voltar agora e abrir a algema. Eita, já já tem fusca? Achou! Calma do céu. rapaziada, aí não, rapaziada, só a que a tá ligado onde é que é o pique, ó, pique grande e brilhoso desse. Ah, pegamos, tio, Abre, sai fora. Rapaziada, vaza, tio, bica a porta. Aí, seu Loki, é bom você sair fora mesmo, tio, Eu Tranco aqui, tio. Ah, oh, meu Deus do céu, meti duas chaves. Rapaziada, já estamos em um lugar mais calminho, hein? Oh, meu Deus, outro Loki já tem chorando, se arrastando ali, tio. Uh, vamos na escuridão mesmo. Rapaziada, tem, tem, tem uma, uma jaula aqui. Vamos ver o que, que tem aqui dentro, tio. Altos suprimentos e coisas do gênero. Beleza, armarinho para se esconder. Rapaziada, tinha um Lock se arrastando ali. Ó, oh, ó. Oh. Será que essa para de abrir? Ô, oh, bateria, não morre agora não, tio, calma aí. A gente veio daqui? Sim. Rapaziada, aí fechou, hein, fechou o cerco. Ó, oh, o sangue tá aqui. Aham. Uh -huh. Essa paradinha tinha que abrir, hein. Não. Ô, oh, meu, porta aberta aqui, caverninha. Ah, <risos> oh, meu Deus do céu, agora fechou a porta de vez, hein. Vou trocar a bateria que eu tô escutando uns barulhos estranhos aqui atrás, hein. Rapaziada, a porta apertou no dentro do meu olho. Ô, oh, meu código agora, hein. Morim que mais tem tá aqui? Tudo morim, tio. Tudo morim. Ah. Beleza. Vamos apertar os botões e ver qual é que, que acontece. Ó. É esse. Esse aqui. Depois esse lock aqui. E por último, o primeiro. Pô, o cabaninho tá ligado nos cobres. Você ah. é louco, tio! Ah, ele ah. não tá mesmo? Eu tava brincando? Ah. A carne é tua? Não, não, tio. Eu já. já... Peraí! Ah, oh, meu, fala que acabou a bateria Peraí, tio, you stay there. Ele, tio. Cook. Peraí, tio Peraí, <risos> jogo Salvou Dá soco aí, tio <risos> Ah, quero ver ele não sair, tio Ah, meu, deixa mais sozinho aqui, nós não sai Que o pé, hein, seu Loki <risos> Ah, seu Loki, rapaziada Vou pegar uma escopeta, tio eu Vou arrebentar esse Loki Vai se arrepender de deixar nós sozinho. <risos> Olha lá, o Loki já percebeu que nós é vazou, tio o que que acontece, rapaziada? Vamos achar aí, tipo, umas ferramentas e fazer umas bazucas. O que faz estrago. Esse lock vai estar tá ferrado na minha mão. Ah, oh, meu Deus do céu, beleza. Os lugares aqui vai estar tá todos fechados. É. Tá na hora de dar uma bateria aqui em jogo. Tá na hora de dar uma bateria para nós, Beleza, vamos voltar. Simplesmente. O quê? Ô, oh, oh, sua... Ô, desgraçado. desgraçada. Oh, meu Deus do céu. Tem até as lâmpadas até tá segurando eu nesse jogo. Beleza. Rapaziada, só sobrou pra cá, hein Ó, quebramos a paradinha aqui Tem aquela porta Rapaziada, as portas gregas aqui Aí, ó, a bateria aqui que A gente queria, já pegou. Já, já, já tá mais de boa, já tá mais bonito Tranquilão Agora a gente tem que continuar pra cá, ó Peraí que tipo, vai, vai jogar vapor na minha cara? é uma porta aqui Que vai ter que abrir, tia tipo. <risos> Vai ter que abrir, beleza Ó, a gente passa no cantinho. Acho que eu vi um brilho baterecal aqui. ó. Já flipa no bolso. E aí, tio? E agora? Eu sei lá, lá, lá. A gente veio tudo isso só pra pegar batereca, tio. Mas aonde é que a gente vai? Não sei é disso. Beleza, não tem nenhuma porta. Vou dar uma olhada aqui. Ó, oh, só subir aqui é parada, tio. Rapazé, pegou umas baterecas é aí valeu, valeu a pena. Tranquilo, agora a gente vai ter que passar por aqui, tio, algum lugar. Isso ah. tá rolando um Cadovras. Mas não tem local para passar, jogo. Gente, escadinha aqui me deu mó esperança. Ô, oh, louco, dentro do seu olho, caverninha. Ah, meu Deus, só pro segundo andar aí, quero ver não subir. A gente sobe aqui também. Rapazé, tudo de um Parkourismo. tipo, parkurismo. E agora, tio? Só... Será que tem como pegar aqui a brechinha? Pegamos, tio. Pegamos. Ô, oh, meu Deus, é a batereca. Beleza. Agora a gente vai ter que passar no cantinho aqui. Ó, ó. Vamos, na moral. tipo a volta Eu até chegar naquela madeirinha benta lá do outro lado. Até lá a gente tem um tempo, tio, pra dar uma respirada. Contar as estrelinhas. Terminar de tomar o um suquinho. Pera aí, fantasma. Tô perguntando o hein? Fantasma, Loki. Caralho é bem mesmo, hein? Passa no meio Tem como pular aqui? Uma interferência no meu olho <risos> Tem um buraco aqui Tá rolando um colchãozinho, acho que eu vou dormir, tio oh, Meu maior sono, <risos> Falou pra vocês <risos> Beleza, vamos cair pra dentro aqui? Nossa, já deu um rolê grande, hein? Entendeu? Olha aí a bateria é lá dentro. A porta não abre. Vamos andar de boa. Oh meu Deus. Rapaziada. Altas válvulas aqui. Você tem alguma coisa pra cá? Vai lá e vê! Rapaziada, vou pegar a bateria. que É bem aqui que a bateria que tá, tava, eu acho. Que eu disse, o caverninha tá ligado, tio. não adianta tentar enganar ele, tipo, vai pra cá, ó, ó, no escuro, tio. no escuro, Eu já chamo, ó, Deixa já vão trocar essa bateria, que já, ou qual é que é, ah, dá, dá, dá pra aguentar aí. tá rolando uns barulhos sinistros aqui, hein, ô oh, meu, é... oh, meu Deus, é o cara, tio, cara isso é sua serradeirinha profissional de cortar as carnes, Sem correr, tio. Sem correr, na moral. Beleza. V vamos checar o perímetro? Vamos simplesmente ver se essa porta aqui abre. Mas não abre. Só sobrou pra cá, tio. Ó, oh, o serra ficando mais alta, tio. Ah. Beleza. Sobrou dois locais. Que rola uma cadeira de roda Mas nada de interessante Nada, nada, Só nada Só para essa outra portinha aqui Simplesmente Acho que é pra onde que a gente tinha que ir mesmo, hein Ó, a gente vai dar a volta aqui Eita! Nossa! Ah, você é louco, tio Jingle Bell Que parada é essa? Volta, volta Fecha a porta Comigo oh, fora, seu louco Ô, meu Deus, eu tranquilo O cara dentro comigo Dá a volta na mesa, dá a volta na mesa Ah, seu louco Peraí, aí, tipo, vamos pra cá. Fecha a portinha, fecha aí. Espera aí, eu tô indo pro lado certo? Eu tô voltando? Qual é que é? Pode, a gente já veio aqui, hein? Como ele voltou tudo? É agora, a gente dá um zigue-zague pra cá? Ó, ó, ó, ele vem pro lado e a gente vai pro outro. Vá, ah, pá! Mãe! Beleza, é agora, é agora. Rápido! Beleza, vamos concentrar onde que o Caverninha Onde é que. Onde é que esse Loki veio? Oh meu Deus, entrou numa sala sem saída? Não, jogo. Beleza, é pra cá. Fecha o Loki lá fora. Vai ficar aí de castigo. Beleza, a gente entrou pra cá. Aí o Loki veio daqui. Com certeza a gente tem que passar pra cá. Entra nessa porta lock. Beleza, peraí, peraí, peraí, agora? Já pula aqui, tio, parkuriza Estavam umas mesas aqui Passar no meio Tranquilão, já cai pra cá <risos> Rapaziada, já passamos <risos> Tranquilão E aí, jogo? De novo essa parte aqui? Ah! Ó, tava dando uma passagem por cima Ô, meu, O meu negócio é aberto aqui, em caverninha Vamos ver se dá pra, ir pra cá Pois é, Loki no chão Bateria no pé Peguei Loki Beleza, porta fechada uh, Jogo! O que é isso tio, desliga o gás? Onde é que eu desligo o gás tio? Vamos cair pra cá Desliga o gás para acessar a câmera do <risos> Tá, deve estar tá pra cá o gás. Onde é que desliga esse gas lock? Mais uma bateria pro saco em jogo. <risos> Meu Deus. Ei, aí, tio, tá de boa? <risos> camara, <esse> é, camara, né? É esse camara. Amigão, guarda-costas. costa. Rapaziada, o Caverninha apagou o KD com esse cara aí, tio. Lá do Murumbi Parte 3. Ele é meio doidão, ele bate a cabeça assim, mas ele é tranquilão. Ó, ó, ó. 237 Mano, você viu esse 237 ali? Não vi. É <risos> lá que eu gente tem que ir mesmo. Tranquilão, ó. Beleza. Será que tem como a gente ir por cima aqui, tio? Nem ferrando. Nunca. Beleza, pra cá, é pra cá, pra cá vai abrir, tio. Ó, ó, ó. Abriu. Beleza. Ó, 229, a gente tem que no 237, o tá ligado, hein? 231 um. Peraí, como é que é o negócio? 235 Ô, louco tio, você tá com a sé aí na minha frente? Peraí, cura de volta Ah, meu Deus, não era nem pra mexer <risos> Ah, meu Deus, tá batendo a cabeça ali ainda Peraí, peraí Tem como entrar aqui de boa, na moral Ô, louco tio, onde é que eu tô? Oh, Mas eu tenho que trocar batereca? Calma aí, tio. Não tá valendo, hein? Tô sem batereca. Você vai tomar A cama entra debaixo. Nem colchão tem. Eita, fechei não. ele. Não comigo dentro. Puxa, oh, oh, maldito. Oh, meu Deus do céu. Rapaziada, acha 237 aí rápido. Poxa, tá tudo embaçado. 235. 237. Ah, é aqui mesmo, tio. Fecha aqui. E agora? Onde? Tem que estar tá aqui dentro. Não tem nada aqui, em jogo? Você tá mentindo pra mim? Botão! Não. O jogo tem botão. Olha aqui o negócio aqui. Deixa eu pular aí. Rapaziada, era 237. Eu falei que você quer. <risos> ah, meu Deus. Você é da arte do parkour, tio. Ninguém pega nós. Vamos ficar calmo. Não. Vai, peraí, jogo. Vou cair. O cara já tá furando. Oh, meu, já, ele já tá furando. <risos> Fecha a porta. <risos> Com calma. Toda a delicadeza. Beleza, a gente vai atravessar. Ó. No banheiro da dona Gertanas. A gente abre a porta entreaberta de boa. Olha aqui, ó. esse aqui é o Jeremy Dillers. Esse cara aqui é do mal, tio. cuidado. Não mexe muito com ele. Esse botão aqui não dá pra apertar. Talvez dá pra se esconder debaixo da cama, mas a gente tá macho, tio. Vamos continuar por aqui. Ó, Sala 240. Beleza, beleza. Rapaz, até um pouco de luz aqui. Vamos tentar usar a luz do ambiente. A gente pode guardar um pouco a bateriaca, porque o Loki não está mais nos perseguindo. Beleza. Fazer um momento de respiraçãozinho, hein? Oh, meu Deus do céu. Uh. Eita, corre aí. Pera aí, tio. Fecha aí, fecha aí. O que, que, que foi essa trombeta? Loki? Para que bater esses cavacos no meu olho? Oh, meu. tá tudo calmo, tio. Não tem precisão disso, não, jogo. Ó, oh, minta Sim. Rapaziada, esses, esses remédios que são altamente fortes, hein? Você que faz academia aí, usando abusante? É. Vamos ficar esperto, hein? Cuidado que vai nascer um terceiro pé dentro do seu olho. O quê? Rapaziada, tá rolando umas paradinhas aqui? Documentos, o Projeto Wilder, relatório do status do paciente Frank Maneira. Paciente Frank Antonio Maneira, data da consulta 29 de 8 de 2012, primeira consulta do paciente 1 de 11 de 2010. <risos> Idade do paciente 36, sexo masculino. Observação médica, Dr. Carl Halston. Status da terapia. Atividade mínima no motor morfogênico somente em níveis extremos de terapia de hormônios. Estágios 5 e 6. Os estados de sonhos se voltam repetidamente a imagens de isolamento e traição. Nenhum estado lúcido, diagnósticos, acúmulo bronquial elevado consiste em pacientes com históricos de uso de tabaco e marihuana. Atividade Rem. Excepcionalmente baixa. Notas da entrevista. No momento dessa entrevista, Frank pesava 70 kg. Na data de admissão, pesava 103 kg. Ele estava letárgico, extremamente indiferente, demonstrando interesse somente no script padrão 9 de hipnoterapia, Wernic Flows. A respeito de beber o sangue do peito de homens adormecidos Ele só aceita receber banhos e ter sua barba feita Se receber anestesia geral Tendo como argumento se eu não posso participar Não posso compartilhar Se não encontramos algo que o senhor maneira goste de comer É recomendada a nutrição forçada Sistemas psicológicos of Projetos Wilders Warner Massive Colorado Rapaziada, tá rolando uns um negócios aqui, hein? ó Beleza? Rapaziada, tá, tá calminha aqui dentro. Tá calminho, tá dentro desse localzinho aqui? A gente tá de boa. Vamos sair aqui na caminhada normalmente. Já numa uma porta aqui. Peraí tio. Você é o meu lugar? Como é que é o negócio? Go away desse Fuck off! Como é que é o negócio, ô tio? Tá com medo de policialzinho. Não, meu te dá um bico, você aprende a viver, hein? Tranquilo. Rapaziada, ainda continuamos com as coisas quebradas aqui. Tem como abrir a porta aqui?